Como o pessoal não tinha onde ficar, as casas estavam cheias de água, che... então eles ficaram naquele colégio, a Algisa, uma semana comendo, bebendo e dormindo. Aí depois que a água abaixou, cada um recebeu 20 litros de cloro para poder lavar a casa toda, para poder retornar. Porque a fossa saiu toda para fora, ficou... o conjunto inteiro ficou uma semana fedendo cocô. Aqui, ó, o esgoto sanitário. Cada um limpou suas casas, com 20 litros de cola cada um. Como eu estava em Minas, e, e, por causa da, da chuva, esse negócio todo de, de enchente, eu não retornei. Retornei um, é, quatro meses depois da minha casa, tudo apodreceu. Tudo. Porque a água ficou dentro da casa e não tinha como sair. Então, tudo apodreceu. Tinha bicho dentro da casa, perdemos tudo. Geladeira, freezer, tudo. Porque não tinha uma pessoa para limpar a minha casa, não sabia o que jogava fora. Eles dizem que, ah, que, do fato de ter dado enchente no meu conjunto, não é problema deles. Porque não foi o desvio do rio que sempre deu, mentira, nunca deu. Dava sim, ó, mas não, não ia nas casas. Como fechou lá, virou pra lá, como teve muita chuva durante dias e dias, o rio andou e, e aí retornou, foi tudo voltando pra cá, foi isso que aconteceu. A gente não tinha para onde ir o pessoal. Não tinha, depois que o conjunto encheu, que eles colocaram essa bomba pra, pra, pra tirar a água que ficou parada aqui para poder jogar lá no rio. Então tá, tá jogando todinha essa bomba. Já queimou uma bomba, eles colocaram outra, queimou outra, agora veio essa durante semana. Quer dizer, cai ele que conforme chove, enche as casas, e essas bombas vaziam o conjunto todo e jogam para lá. Também a As obras tudo andando dentro do rio, né? Agora que estão fazendo essa obra, está separando o que é esgoto o que é água fluvial. Então, agora, agora vamos ver como que vai ficar esse negócio. Enquanto tiver essa bomba, é a salvação nossa. O dia que não tiver mais essa bomba, Começa aqui teve problema, todo mundo aqui teve problema, perdemos muita coisa, mas muita coisa mesmo. E as crianças, não? As crianças estão tendo problema respiratório por causa do pó da, da CSA, né? Vamos ver o que, que vai dar isso aí agora. Por começou as problemas? Por causa do, do desvio da, da que a CSA fez do rio, porque tem aquele riozinho, então ele enche, vai enchendo tudinho e joga tudo aqui pra gente ver é, é o que acontece. É a, a prefeitura não se preocupa com a situação dos moradores, é, com relação à perda das casas, né, dos móveis, porque a prefeitura deu isenção de imposto para a empresa. Então ela não vai ficar contra a empresa. Isso foi votado na, na Assembleia, no plenário, e foi aprovada a isenção. Os moradores é que ficam com prejuízo. E é, é difícil a gente ver. Eu acredito que em outro país não se aceitaria esse tipo de coisas. Porque a população toda está sendo prejudicada. Suas casas rachadas... A água inundando, o esgoto, eles perdendo tudo. Da mesma forma, a nossa Baía de Sepitiba, a empresa foi construída dentro de um manguezal, como dá para ver aqui. E esse material contaminado, esse material todinho que cai na, no morador, também cai na Bahia de Sepitiba. Inclusive nós não sabemos como se encontra os peixes. Podem até estar contaminados. No entanto, no Estado, ninguém faz uma análise para ver, para falar isso para a gente, para dar uma satisfação à sociedade. Mas a emissão de gases continua é, afetando muita gente, na pele, nos olhos. O grafite diminuiu muito. Mas, o, a, é, como vocês podem ver, a fumaça continua, os gases continuam sendo soltos, mau cheiro, entendeu? É, o meu filho está com tosse tem, tem mais de três meses está com sinusite, está com alergia, muita alergia, eu também, muita alergia, tosse na madrugada do nada, tosse seca, alérgica, eu tive é, que tomar antialérgico, ele teve que tomar antialérgico, a, a receita tá lá, entendeu, recente, ele incha o, o rosto quando ele fica atacado, entendeu, não significa nada o, o pó ter, ter diminuído, mas... Os poluentes continuam sendo lançados, com a gente aqui perto. Entendeu? Isso, para mim, esse negócio de partícula, diminuiu, claro, muito. Mas os gases continuam sendo lançados, senão nossos filhos não estavam doentes. Entendeu? Não adianta eles fazer uma, uma mega obra. É, ah, as partículas pararam de cair. E os gases vão parar? Não vão. Não param. Isso aqui fica horrível à noite. Entendeu? Horrível. Muita fumaça. A noite fica horrível. É mais? É mais. De noite fica muito... Quando o vento quando está parado, concentra em cima das nossas casas, entendeu? O trem passa perto da nossa casa com muito barulho. A noite é... é muito difícil, está muito difícil, entendeu? Esse negócio de grafite diminuiu, isso não significa nada, porque os gases estão sendo lançados lá agora, entendeu? E a gente está sentindo na pele isso aí. Aí Leia. ele aí, ele está com o narizinho entupido direto. Direto. Que tipo de problemas tem? Ah, já tive vários. Inchaço no olho, no nariz, nas ca... na cara. Tive... Vários. Está até fora do gibi. De tanto inchaço que eu já tinha. E antes não tinha. É, é, Esta é a fábrica dos bom? É. Antes, não tinha. Na, as pessoas aqui não tinham esse tipo de problema. Não tinha. muita gente. Depois que a CSA chegou, era só problema, depois que a CSA chegou. sou do dona da casa, moradora daqui da Santa Cruz. Moradora de Santa Cruz há 55 anos. Nessa casa é 44 anos, né? E que eu tenho, né, o que dizer é que nós estamos passando por um momento muito difícil, um momento de saúde, saúde. As vias inflamadas, problema no pulmão, respiratório. A minha casa não para limpa, é cheio do pó. Olha, agora eu quero apresentar para vocês do meu terraço. Olha, olha. Eu nunca estive assim, é, com um problema de saúde como me encontro hoje. Tem três anos. Três anos que eu estou prejudicada devido a esse fora CSA. Eu não canso de chorar, porque eu estou pedindo ajuda. Eu me dou muito.. Eu sinto dor na face direto. Eu sinto dor na face direto, porque encontra fica assim, depois fica assim. Eu antes e o depois aqui. A dor permanece. Eu estou com um encaminhamento com alergista, isso aqui, é de dois... isso aqui é de 2011. Dizendo que eu estou prejudicada devido pó acesso ao contato. Esse aqui é o que eu consegui. Em fevereiro desse ano, eu peço ajuda, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para gastar com alergista porque é muito caro. O médico que me deu esse laudo, ele teve que ir embora, porque eles iam, estavam ameaçando o médico. Se eles acham justo uma empresa alemã vir aqui para o Brasil causar todos esses flagelos que vocês tiveram. E peço que o povo alemão venha se juntar a nós nessa luta. Gostaria também de convidar a senhora Angela Merkel que ela passe um dia em Santa Cruz e que vá na minha casa comer um peixe. Mas já pode trazer junto com ela um grande corpo médico. E quando ela for embora, quando voltar para a Alemanha, leve junto a ThyssenKrupp, Obrigado. O abacaxi tinha abóbora, o arroz, o aipim, uma delícia que vendiu sem terra plantavam ali e vendia para nós. Baratinho a gente comprava isso, a gente era feliz e eles também. Só que a gente era feliz e não sabia, né? Agora, adeus. Uma beleza que era, uma maravilha que era. E tem mais, lá atrás, eu não sei onde está a foto, tinha um lago azul, que nós chamava Lagoa Azul. Todo mundo tomava banho, ia lá, pescava. Uma maravilha. É azulzinha, azulzinha lagoa. Agora você olha ali, você fica com pena. A maternidade dos peixes está cheio de galho seco. E tá aquela, aquela lama, uma lama esquisita pra caramba. Toda prateadinha. Está envenenado aquilo lá. Onde tem? Eu nem sabia que tinha praia do lado de lá. Eu fui ver... Quando eu chamei o jornal, por causa da, da, da poeira, que estava caindo. Aí o, o, o jornal veio. Numa sexta-feira, saiu a reportagem num sábado, passou domingo, quando foi segunda-feira segunda até que a CSA estava na minha porta. Que Marta Trindade sou eu. Eu tirei a foto, sentada no chão, com o um nebulizador... Ligado em lugar nenhum, para chamar atenção. Para <risos> chamar atenção, eu fiz isso, entendeu? Mas valeu a pena, porque até tá aí é o resultado. Mas os meninos, os peixes que começaram a briga primeiro do que eu, né? foram muito primeiro do que eu. Aí é que eu prestei atenção na, na purpurina, Aí você, mas isso não é, isso aí é grafite. Que grafite? Então não conheço grafite. Não é? Nada grafite é, é cobre, ferro e alumínio. Aquilo lá. Cobre, ferro e alumínio. Agora vamos ver, né? Vamos ver o que Eu tenho muita esperança, eu não perco a esperança, não. Eu sou persistente.